Olá a todos, aqui quem lhes dá as honras é o Mr. Peter E hoje vamos ter um vídeo polêmico Um vídeo que com certeza vai dividir opiniões E vai deixar muitas pessoas brabas Não só comigo, como com o participante do vídeo Mas este é um novo formato E peço que se você gostou uh, Apoie, porque a gente vai fazer com diversas pessoas diferentes E de antemão já vou explicar aqui O porquê que eu tô trazendo esse cara Muitos vão me achar lacrador meu Deus, o Peter se tornou um lacrador E outros vão dizer Olha aí o Peter tentando larpar de cara que apoia a comunidade, comunidade LGBTQIA Mas pessoal, não é nada disso Eu só tô trazendo ele porque eu acho que é interessante Acho que a gente deve dar oportunidade para essas pessoas falar Porque é um tabu muito grande, né? E enfim, né? Essas pessoas... LGBTs que não são da comunidade LGBT é, é, é meio... Elas sempre são excluídas né? Elas sempre são excluídas Então os LGBTs não abraçam elas né? Elas ficam ali largadas E nem o pessoal de direita, nem o pessoal alt-right Nem o pessoal fascista nem, Ninguém, ninguém apoia elas Tá ligado? Então todo mundo tá pedrada nelas Mas eu tô aqui pra gente entender mais como funciona E mostrar que Independente do que você é, você pode acreditar no que você quiser E não seguir essa linha de raciocínio Ah, eu sou mulher, logo eu devo ser esquerdista Ah, eu sou negro, logo eu devo ser esquerda liberal Ah, eu sou, sei lá o que, eu devo ser, sei lá Não, cara, não é assim A gente não deve seguir essa linha de raciocínio A gente deve ser livre para ser o que quiser Eu sei parece uma coisa meio lacradora, mas é verdade, né? E, enfim, vai ser é basicamente uma entrevista Que eu vou dar uns comentários aqui E... É isso aí, vamos aí e enfim, vamos, vamos pedir, vamos chamar, chama, chama, chama a apresentação do nosso convidado do Akemi Isolado que Orcado. Fala aí, como é que eu, como é que eu devo chamar, cara? Só, só Akemi, mas vai lá, se apresenta antes da gente fazer as perguntas. Bom, na internet todo mundo me conhece por Akemi, né? E <risos> eu uso esse nick há muito tempo e tudo mais. Hum, meu nome é Jordade Henrique, né? eu tenho 17 anos E eu habito a internet há um bom tempinho já Bem pessoal, a primeira coisa que eu queria saber aqui é que ele, ele é um fanboy Pelo que eu vi, eu, eu chamar ali pra ele falar o que é um fanboy Pra eu entender melhor, porque eu sou meio boomer e Pra mim fanboy é feminine boy? É isso? Eu não, eu não sei Mas, ok, vamos seguir, vamos seguir Uh, ele tem um Facebook, ele tem bastante pessoas lá no Facebook dele Ele é xingado e amado por muitos, muitos Red Threads ele, Eu a conheci ele por um grupo no Telegram que tava lá zoando ele Daí então eu falei, pô, vou conhecer o cara E eu conheci ele e acabei puxando conversa no, no Facebook, né? Mas, mas a primeira coisa que eu gostaria de, de... Que eu percebi, a primeira coisa que eu percebi é que é assim ele se diz católico e ele posta memes que. memes dão imagem, é memes também, posta memes, aquele lá do Sapo Pepe, né? Uh, ele até mandou uma imagem de Taxi Driver, um, give, um GIF lá, né? Então eu falei, poxa, cara, é. <risos> é estranho. Porque a gente sempre teve um meme, né? Eu... Bom, o pessoal vai me chamar de louco, mas eu, eu frequento várias comunidades. E dentre essas tem fachos, comunidades fachos, ok? Ai, ah, não me xinga porque eu também sigo o canal bem de esquerda. Enfim, eu sigo tudo, né? Eu tento extrair o melhor de cada coisa e às vezes eu sigo por risada, tá bom? Então vamos seguir, vamos seguir. E daí eu vi lá que sempre tinha um meme que era o fanboy fascista. E eu falei, caraca, <risos> engraçado esse meme, hahaha. <risos> mas parece que esse meme se tornou realidade, eu nunca imaginei cara, porque é uma coisa bem difícil normalmente a gente tem esse estigma de que gay deve ser tudo de esquerda e é uma coisa realmente imposta aos gays e pra quem não, pra quem é gay e não é dessa forma, pô, eu tenho que bater palma e o que entender mais cara, você posta isso daí só por meme do sapo pep, do do honk honk né <risos> lá do do honk pill daquele sapinho lá o palhaço você posta aquilo lá cara por meme mesmo ou você é... você falou ali para mim no privado que não faz parte de comunidades né não não tem um negócio de comunidade lgbtqia feminista então eu gostaria de saber o seguinte realmente você é se considera aí uma terceira posição ou você é ah, só um cara que que gosta desses memes aí posta e que é mais apolitizado, né Queria saber disso, cara Porque é bem raro ter pessoas que nem você Bom, respondendo a per primeira Pergunta, eu não me denomino Como fimboy nem nada do tipo Eu só posto minhas fotos E tudo mais, algumas pessoas falam Que eu sou, outras falam que, é, é, que eu sou boy Ou que Eu tenho outro estilo e tudo mais Mas enfim é Fanboy eu acho que é, é Garoto feminino, né e eu não sei muito bem como se denomina isso e como a pessoa se alta, denomina isso. Mas enfim. Ah, o que eu ia falar é. Eu sou católico, sim. Eu. Eu fui batizada na Igreja Católica Apostólica Romana. E. Apesar de me julgarem muito, por isso eu sigo com a minha fé e o que eu acredito sempre. Mesmo que isso atrapalhe ou ache que algumas pessoas achem que eu tô desrespeitando a fé delas Eu sigo o que eu sigo e é isso Eu não faço parte de nenhum grupo Porque se eu caio pra um lado, o lado LGBT é muito vitimismo E se eu caio pro outro lado é muito ataque Então eu sempre fico no meio das coisas, tipo, eu não aceito nem por um e nem por outro não tem uma, um lado que realmente me acolhe de nenhuma maneira então eu procuro sempre postar o que eu penso e o que eu acho e com a Onk Piona do sapinho Pepe, eu sempre posto ele porque quando você já vê a degeneração do mundo moderno e tudo mais é um assunto muito grande, extenso, mas eu acho que o mundo moderno realmente tá caindo em degeneração e tudo mais, mas eu não acredito que isso deva afetar a vida de ninguém. Ou algo ah, de... e outra coisa, eu queria saber uma coisa, olha, isso daqui é uma pergunta que eu, eu sempre tive curiosidade, porque assim, tem um pessoal aí que se diz... Católico, que, né, que inclusive chama você de, como é que é que ele... como é que é que eles chamam que você se vendeu lá a... <risos> ao progressismo sionista, falam tudo isso e blá blá blá, vão lá xingar. Olha, a minha opinião sobre isso, eu discordo de algumas coisas que o aqui me fala, mas tipo assim, cara, eu acho uma criança do caramba. Os caras fica indo lá xingar. Pelo amor de Deus, cara, isso daí é criancice Isso aí é coisa de quem não tem nada para fazer. Tudo bem, se ele vai lá e erra um ponto da, da doutrina católica, você pode até falar, mas agora o cara vivendo normal e vou encher o saco, eu acho meio bizarro, eu acho meio chato. Então você gostaria de saber o seguinte, acho que você até já deu uma palhinha sobre isso no, no, no, lá num post seu do Facebook, mas assim, eu só tenho curiosidade. Tem muitos desses caras que te e depois vão lá no teu privado. Ou pessoas aí que se dizem beised, se dizem macho alfa, super héteros e vão lá no teu privado. <risos> Tentar te cantar, existe isso? Existe isso, eu queria saber, cara, eu fiquei... <risos> eu com certeza deve existir. porque esse pessoal aí é muitas vezes culpa, muitas vezes lá que só finge ser não, sou um macho alfa, super hétero e depois... <risos> E depois vai lá, então eu gostaria de saber, e me falei aí né, porque você disse que tinha um monte de nerd virjão Que ficava indo lá no teu, no teu messenger né, então fala um pouco aí pra gente Bom, o pessoal realmente tem esse negócio com progressismo e que eu quebro regras da doutrina católica e tudo mais, e os dogmas Mas eu não dou a mínima pra isso, tipo, não me afeta nem um pouco muito mais comentários positivos do que negativos nas minhas fotos, com toda certeza muito mais amei do que haha, ou reação triste ou reação de raiva <risos> enfim a maioria dessas pessoas que comentam isso são pessoas que realmente não têm o que fazer ou são adolescentes que estão passando por uma fase que querem se agarrar numa ideologia, numa, numa ideologia né Aí acabam caindo na, no conservadorismo e, com, e, e eu alerto mais. Eu já fui conservador, muito, muito conservador e já quase fui muito homofóbico também. Então, aí pra quem tá nesse mundinho, <risos> toma cuidado pra depois não ir pro outro lado também. Enfim. Mas isso foi quando eu tinha, sei lá, 14, 15 anos. Enfim. Ah, e com a parte do, das cantadas. Sim, realmente, tem caras que fingem que são uma coisa na internet, nas minhas fotos, e no PV é diferente. Eu posso citar vários casos aí, mas eu não vou expor ninguém, obviamente. Mas, nossa, é o que mais existe. São esse tipo de gente, entendeu? Que vai lá no meu perfil e comenta alguma coisa. Depois aí no PV, que é no sigilo Duas coisas. Mas eu não dou muita atenção, até porque eu namoro. E eu não ligo muito pra isso tudo. Mas eu acho que é bem coisa de adolescente mesmo. Então eu não ligo muito. Porque uma pessoa que ela tem o que fazer na vida, ela realmente não vai se importar com o que eu tô fazendo na internet. E muitas pessoas gostam, e muitas se sentem incentivadas a se libertarem. Às vezes, quer usar uma saia, quer usar uma meia calça e se sente livre. Vendo a minha foto, se inspira e começa a se aprofundar mais nisso tudo. E eu fico muito feliz. Eu já ajudei diversos garotos que estavam. Às vezes, a família é muito, muito, muito opressora e tudo mais. E. Venham no meu PV e perguntavam o que, que eu fazia, como eu fazia. E eu sempre procurei explicar tudo certinho, tudo o que passou na minha vida. Pra mim chegar ao ponto de eu conseguir usar esse tipo de coisa e postar na internet sem nenhum receio. Mas enfim, pessoal. Eu gostaria agora de fazer uma última pergunta aí. Que... Eu gostaria de saber as suas origens aí, né? Porque como que você não... Bom como que você não se descobriu e mesmo assim não, não seguiu para aquelas coisas lá nunca foi de, de, de ter essa de comunidade LGBTQIA? como que foi essas coisas aí tá ligado queria saber disso porque realmente é bem difícil e gostaria de saber o que você aconselha para os jovens eu vou tomar vou dar um ó tempo livre tempo do tempo livre do jeito que o ouvinte gosta como diria o seu Hernani Carreira tempo livre para você falar aí o que que você aconselha aí o pessoal que está vendo esse vídeo, os espectadores, o que que você aconselha eles a pensar sobre essa situação, né, sobre si mesmo, sobre toda essa situação que a gente está abordando aqui. O que que você aconselha eles a pensar, cara, né? Porque assim, eu, eu não gosto de me meter muito nos assuntos, fico tranquilo, então pode aí, tempo indeterminado, fala o que que você, o que que você acha que deve ser, que deve ser dito, mas que ninguém nunca diz Fala aí, que tem, tem gente te ouvindo aí. É isso aí, pode falar. Enfim, eu, eu vim de uma família conservadora, de costumes conservadores, católicos, cristão, amplamente Pai, mãe conservadora também, tios e tudo mais. Eu sofri muito, muito, muito tempo nessa família. É, muita opressão, muito ataque, muitas coisas que aconteceram comigo por... Eu sou homossexual. E o que eu aconselho é que às vezes você tá desesperado e eu entendo que essas comunidades LGBT dizem que vão te abraçar quando na verdade eles fazem o oposto, né? Que é cair pro lado da politicagem, do vitimismo e diversas coisas que não só essa doutrina. Faz como diversas outras doutrinas também fazem. Eu aconselho para quem é jovem, está se descobrindo e tem gostos diferentes do assim. Eu não vou falar normal, mas eu vou dizer do... assim: que é não tão comum que você siga o que você acha que é melhor para você, mas. Eu digo que não é fácil. É, é muito julgamento em cima de julgamento. E as pessoas tá com muita, muita pedra. Você sendo feminino, masculino, femboy, trans, qualquer, qualquer coisa que você seja. As pessoas tá com muita pedra e elas julgam bastante. Então eu recomendo que pense com carinho em todas as coisas que você for fazer e tome cuidado também com as pessoas porque gente parte delas são cruéis com pessoas como eu como qualquer outra pessoa que tem um estilo como o meu, que quer se vestir às vezes ali como menina ou quer se vestir como menino sendo menina tenha carinho na hora de pensar isso e acima de tudo eu queria também pedir, porque as pessoas que têm esse pensamento retrógrado, retrógrado <risos> para pensarem um pouco no próximo porque dói bastante é, apesar de eu já ter me acostumado tem comentários que são extremamente tristes para uma pessoa um ser humano ouvido o outro e a gente tenta levar como pode, mas às vezes a gente decai um pouco também com tudo isso. Enfim, essa é mensagem que eu queria deixar. Não se deixe elogir por movimentos, por nada disso. Crie seu pensamento, tenha os seus costumes e... Viva sua vida da maneira que você achar melhor, mas não se deixe cair em pensamento dos outros e... Acabe sendo doutrinado e levado a politicagem E acaba virando uma massa de manobra, querendo ou não É isso, basicamente Enfim pessoal, esse foi o vídeo Peço para vocês irem lá no nosso grupo do Telegram Porque... Aqui o canal está sendo nerfado, então é muito importante você ir lá no grupo do Telegram, ok? Vai lá, porque eu posto coisas muito legais, notícias, faço interações com vocês, então... É muito bom, e pra você que gosta do canal, vai gostar de lá. E se o canal for excluído, for banido e levar strike, aconteceu caramba, tem um meteoro aqui na minha casa... O Telegram vai continuar lá, firme e forte, sem censura, ok? Então, passem lá, porque eu falo coisas que eu não posso falar aqui no YouTube, beleza? Passa lá, e também... Se quiser, se tiver dentro do seu orçamento, seja membro para receber aulas te acesso ao meu rosto e ao meu WhatsApp grupo exclusivo, onde eu converso com vocês diretamente. Ok? Tudo certo? Então, vou deixar aqui o Akemi se, se despedir para convosco. Eu vou encerrando minha participação por agora e vou dizer só o Akemi aí, se ele quiser mandar um, um tomar no cu especial aí para algum cara que... Que enche o saco dele pra alguma comunidade aí que enche o saco dele. Uh, porque eu vi um pessoal andando aí ah, aqui, meio, ah, fiquei sabendo que você tá, se incomodou esses dias aí, bah, fala aí, fala aí. Olha aí, tempo livre, se despede e manda um, uma mensagem carinhosa aí pra quem você quer. Beleza, é isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Eu queria agradecer a todo mundo e principalmente. Eu queria agradecer a todo mundo, principalmente ao Mr. Peter, por ter me convidado pra mim poder falar o que eu sinto aqui, o que poder expor, né, o que acontece no meu Facebook <risos> e quem quiser me seguir lá e me adicionar pra conversar, pode me adicionar, deixa que me trate bem não sendo tão babaca ao ponto de eu querer te bloquear eu não vou fazer nada eu sempre respondo, eu sempre procuro tratar com carinho todo mundo que me chama é, se eu não responder imediato demore um pouco é porque ultimamente tá acontecendo muitas coisas na minha vida e mas eu espero que vocês entendam, tá bom? É, um beijo pra todos vocês e é isso. Bye!